Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos cinemas Então vamos começar o nosso vídeo com o DVD de O Homem que Sabia Demais. Eu tenho essa versão que faz parte de uma coleção de DVDs da Universal. Eles lançaram vários filmes do Hitchcock. Entre eles, esse aqui de 1956, estrelado pelo James Stewart e pela Doris Day. Como vocês podem ver, tem bastante extras aqui. Uh, inclusive tem o making Off, galeria de arte, os trailers... E também tem um livreto com as notas de produção, mas ele não veio aqui nesse DVD, eu acredito que o livreto era impresso, ele não veio porque eu já comprei usado. Como vocês podem ver, o DVD é bem simples, a arte ela só, ela tem um padrão e eles usam essa arte em todos os filmes da coleção Hitchcock lançados pela Universal. Vocês podem ver um detalhe aqui em cima coleção Hitchcock tem o, o desenho que é muito famoso, inclusive os programas de televisão os programas de TV Hitchcock apresenta tinha esse logo também e aqui em cima a assinatura do mestre Hitchcock vocês podem ver aqui do lado a lombada, ela também tem o título do filme e uma fotinho fazendo referência ao filme aqui embaixo novamente o o símbolo do Hitchcock e atrasa as, as informações técnicas esse aqui tem áudio em inglês e espanhol os dois são em mono então é esse o homem que sabia demais o próximo filme é em blu-ray pessoal diz m para matar essa edição inclui o blu-ray com a versão 3d do filme e a versão comum aí vocês me perguntam esse filme aqui ele é de 1955 existia 3d marcelo sim o 3d é muito antes do cinema digital então eu nem preciso dizer que os efeitos desse filme são perfeitos porque eles foram feitos com câmeras 3d eles não foram convertidos e realmente as imagens saem da tela como era o propósito dos filmes em 3D da época? Pois não sei se dava pegar aqui na câmera, a capa é lenticular. Ou seja, ela tem também uma noção de profundidade. O 3D, inclusive, vem para a capa. Muito legal essa arte. Aqui nós temos a lombada com o nome do filme. Disque M para matar, 3D. Aqui em cima é o logo né, do Ray 3D disque M para matar. Aqui em cima, mais de perto, vocês podem ver os detalhes dessa edição em disco duplo com a capa em 3D lenticular. Esse filme tem a Grace Kelly e Ray Milland no elenco e o Robert Cummings. Aqui atrás nós temos a sinopse e algumas cenas dos filmes, do filme no caso. E ainda esse filme, essa edição, inclui um trailer e um documentário sobre a filmagem 3D, muito interessante. Aqui vocês podem ver os equipamentos necessários para assistir em 3D. Novamente, pessoal, os efeitos são perfeitos. Agora eu vou tirar aqui da luva. E nós temos uma arte igual à da luva, né? Eles, eles, a arte é a mesma, inclusive na lombada é a mesma coisa e na parte de trás as informações e sinapses também olha só que legal pessoal a arte do disco lembra um antigo telefone excelente sacada e inclui as versões 3d e a versão blu-ray normal eles não são dois discos mas ele tem as duas versões aqui e quem tem um televisor 3D sabe que se tu desativares a, a opção 3D, continua o filme em 2D. O próximo filme é Psicose, o clássico famoso do Alfred Hitchcock. E olha só que legal, essa luva, essa capa, esse box, eles fizeram com o nome do filme em alto relevo. Além de ter um verniz em toda a capa, eles fizeram um alto relevo aqui no logo do filme Psicose ali em cima o padrão Blu-ray aqui na lateral também o uh, uh, logo do Blu-ray logo do filme de Alfred Hitchcock e aqui lançado pela Universal a parte de trás muito legal essa arte e ela vem repleto de de, de extras pessoal tem as cenas do, do chuveiro tem os bastidores, tem os pôsteres, tem as fotos publicitárias que inclui também os lobby cards e também tem um monte de comentários em áudio, trailers de cinema, ou seja, isso aqui é um prato cheio para quem ama suspense, para quem ama Hitchcock e com certeza um item obrigatório em qualquer coleção, inclusive é essa edição eu vou tirar aqui para vocês, ela inclui o filme, olha só que máximo essa capa em preto e branco. É, esses filmes do Hitchcock foram lançados também individualmente. A versão individual vem direto aqui nesse estojo, uh, seguindo essa, essa artezinha em preto e branco, com o nome em vermelho. A parte de trás tem a sinopse e as informações extras. E claro, essa edição especial não podia faltar também, o pôster do filme, só que o pôster do filme foi é, impresso em tecido, pessoal. Linda qualidade. Eu vou abrir em seguida para vocês verem. Uh, ele é bem, ele é até grande pelo tamanho do, do DVD. E aqui novamente a arte da capa do filme. Psicose com Anthony Perkins. E a nossa rainha do grito até então. Depois veio a filha dela, a Jamie Lee Curtis. E não digo que roubou o título, ela meio que dividiu. Aqui tem um card, vem esse card, uma gramatura boa com a arte do filme e na parte de trás os outros filmes da coleção, é, todos do hit com aqui, lançados pela Universal. Eles seguem mais ou menos o mesmo padrão com o nome do filme e uma foto no fundo. Muito bonito, essa edição muito legal. Aqui vocês podem ver o disco com a casa de Norman Bates aqui a parte lateral eu vou dar aqui um zoom para vocês verem uh, os extras que são muita muitas coisas tem bastidores trailers do cinema aquela cena do banheiro os bastidores dela ou seja pessoal isso aqui só de extras aqui vale muito a pena ter a versão essa versão em blu-ray muito bonita muito bem desenhada Aqui novamente eu posso mostrar, junto com a, com a capinha, olha só que legal, com a famosa cena do banheiro. E aqui a lateral, vermelho, branco. E a parte de trás, com a nossa Janet Lee, maravilhosa no filme, muito legal essas cenas. E agora vamos mostrar, uh, no caso, o pôster que veio, ele vem nesse saquinho aqui, ele vem, ele não é lacrado, mas ele tem um, um adesivo comum nesses saquinhos de DVD. E olha só, pessoal, que legal. Vem dobradinho. Aqui, uh, o pôster colecionado, viu, em tecido aqui, a composição do material. E as formas de lavagem, olha só, eles prestaram atenção em tudo. E mandaram para nós também as instruções de lavagem. Vou tentar aqui abrir, ele tá um pouquinho longe, então eu vou passar para vocês aqui o pôster do Psicose em tecido, pessoal, olha só que máximo, que demais essa edição. A qualidade da impressão é muito boa, vou pegar aqui e vou colocar aqui pertinho, vocês podem ver que nada borrou, muito legal, aqui em detalhes do rosto da cena do banheiro. Seguindo essa linha, eles lançaram também a Universal os Pássaros e olha só que linda essa embalagem. Ela veio com um topo em, com um topo é, dourado no caso e também o nome do filme Os Pássaros. Além de ter esse verniz dourado, ele tem alto relevo pessoal e a luva é toda envernizada. vocês podem ver aqui os detalhes Isso inclui o símbolo de blu-ray um pássaro em preto e branco muito muito interessante eles colocarem essa essa imagem do Hitchcock formada pela pelos pássaros aqui atrás as informações de extras que também tem muita coisa muitos bastidores tem trailers tem final alternativo, storyboards, as cenas excluídas do filme. Inclusive no DVD do Psicose, é, vem o um storyboard da cena do banheiro. Ou seja, muito interessante para quem ama suspense e para quem ama o mestre Hitchcock. Agora eu vou tirar para vocês verem a capa. Olha só que legal. Os pássaros de Alfred Hitchcock. É colorido, então as fotos também são coloridas. E aqui vocês podem ver todos os extras. Eu vou chegar mais perto. As cenas excluídas, o final original. Ou seja, muita coisa legal para vocês verem. Além do filme. Mostrando aqui dentro, novamente temos o DVD, seguindo aquele padrão. Uh, com o nome do filme o símbolo do Blu-ray embaixo e mais um card colecionável de alta gramatura dos filmes do filme Os Pássaros e claro novamente atrás os outros filmes da coleção que repito também eram vendidos são vendidos separadamente e nessa edição especial que vem com uh, essa luva maravilhosa ainda vem o pôster o pôster impresso em tecido Aqui novamente eu vou abrir para vocês novamente aqui as instruções de uso e lavagem do tecido eu deixo guardadinho para não ter que lavar o <risos> meu medo de perder a arte Aqui. novamente o pôster em tecido com a mesma imagem da capa do filme e finalizando, não é um filme do Hitchcock, mas é um filme sobre Hitchcock. Na verdade, esse filme fala sobre os bastidores do Psicose. Todas aquelas histórias de traição, aquelas histórias obscuras da vida do diretor e da sua esposa estão aqui nesse filme, que foi interpretado magnificamente por Anthony Hopkins. E tem a Ellen Mirren, do elenco, Scarlett Johansson. Ou seja, pessoal, pelo elenco, vocês que não viram esse filme, mesmo não sendo fã de Hitchcock, os fãs de cinema, em geral, eu recomendo assistirem. Pois não deixa de ser um pouco da história de Hollywood, a história do, dos estúdios Universal. Aqui, a lateral, tem o, o logo do Hitchcock. Aqui, lembrando um pouco aquele aquele rachado do psicose né aqui Deixa eu pegar o foco aqui isso aí aqui na lateral a imagem do Hitchcock e atrás a sinopse e algumas fotos e lógico esse DVD vem um monte de bônus cenas excluídas é, biografias notas de produção ou seja aí ah, além disso tem a a transformação Uh, os bastidores da transformação do Anthony Hopkins em Alfred Hitchcock. Eles fizeram um make, como se fosse um making-off e ele mostra aqui nesse disco de Blu-ray. E aqui dentro o disco, bem simples, mas um excelente material para que quem, como eu, ama Hitchcock.